Existe bruxaria de verdade em Harry Potter? Será que ele é um desserviço a comunidade pagã do mundo? E se existe bruxaria de verdade ali, aonde ela tá? Harry Potter se tornou uma figura muito importante, começando por todos os livros indo pro cinema, virando aí adaptação para vários jogos, e ao longo do tempo, sendo aí bem sincero com vocês, eu nunca vi a série sair de moda. Mas será mesmo que existe magia de verdade nesse universo? Com todas certeza do mundo, eu posso dizer pra você aí do outro lado que sim, existe bruxaria de verdade em Harry Potter e eu posso te provar, mas não vou só te provar como eu vou mostrar pra você hoje nesse vídeo pontos de vistas muito interessantes a respeito de bruxaria em Harry Potter. Por isso pra você entender tudo o que precisa a respeito desse assunto, assiste esse vídeo até o final porque bruxo foda é bruxo que entende das coisas. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre Sobre magia espiritualidade, direto com bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. Como eu disse pra vocês, Harry Potter é uma franquia que se tornou aí muito poderosa e nunca saiu de moda. E ela despertou diversas pessoas ao longo do mundo para bruxaria, para o paganismo. E eu, particularmente, conheço muitas bruxas e bruxos que se tornaram aí bruxas por conta de Harry Potter, porque é, essa série, os personagens, Imagens, enfim, acabou despertando aí a curiosidade para magia e ela foi atrás, eles foram atrás. E eu tenho certeza que você do outro lado que está me assistindo, algum de vocês, também deve ter passado por isso. No dia 10 de fevereiro, foi lançado o mais novo jogo, Hogwarts Legacy, nas plataformas de Playstation 5, Xbox é, e para PC, com uma proposta incrível, sendo aí um RPG de ação, imersivo, quase que um GTA de Harry Potter, certo? É, com um mapa super aberto e livre para você poder atuar aí nos reinos de fantasia de Harry Potter e Hogwarts, certo? E esse game, obviamente, me deu várias ideias para falar aí com vocês sobre bruxaria de de verdade, o que pode ter de bruxaria dentro de Harry Potter e de todo esse universo. Então, pode sentar aí, bem confortável, pegar o seu grimório e começar a anotar todos os significados mágicos que eu vou te ensinar agora. O visual de Harry Potter ele é indescritível e é uma das coisas que prende a nossa atenção a esse universo. E com toda a certeza do mundo, se você é do outro lado por for algum Potterhead, provavelmente você deve já ter feito seus testes de casa e até mesmo ter aí as suas túnicas escolares direcionando qual casa te pertence. Pois bem, a bruxaria tem vestes ritualísticas que separam muitas coisas, assim como as vestes das casas que a gente encontra aí, é, separando os alunos, os professores e isso isso tudo está dentro sim de verdade de vertentes mágicas de bruxaria de paganismo as vestes ritualísticas das bruxas suas capas túnicas têm muito poder e em algumas tradições mágicas por exemplo as cores das vestes elas vão é, delimitar em que graus iniciáticos as pessoas estão Outra coisa muito importante também, né, sobre as vestes, é que elas vão denotar aí poder e proteção às bruxas. Elas se tornam num momento ritualístico um escudo de proteção, ocultação e uma bateria energética de poder, né? Pra alguns, a túnica ela vai representar, por exemplo, o abraço dos deuses, como se as forças divinas estivessem naquele momento envolvendo o corpo da bruxa durante aquele momento ritualístico. É um instrumento mágico muito poderoso. É... E no passado, por exemplo, alguns xamãs e feiticeiras vestiam peles de animais num processo né, considerado sagrado, na intenção de convocar as energias daqueles animais e trazer esse poder para o corpo e para a realidade daquele xamã e daquela feiticeira. Toda a energia essência, né, a medicina sagrada daquele animal era invocada e depositada sobre o sacerdote a sacerdotisa. Então, por exemplo, se ele vestia uma pele de urso, ele estaria evocando para ele a força e a grandeza do urso. Se ele vestia a pele de louco, inteligência, agilidade, de cobra o poder da transformação, transmutação e assim por diante. Mas calma, Calma que isso não para por aí, tem muito mais coisa mágica em Hogwarts e no universo de Harry Potter. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de qualidade que te ensina tudo aquilo que você sempre quis saber a respeito de magia e espiritualidade. Então, para não perder nada do que acontece por aqui, se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. No jogo, a história mostra a vida de estudantes da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, enquanto eles vivem aí coisas inesperadas durante a sua jornada de descoberta mágica e é, perigos, né, acontecem ao longo do caminho que vão fazer com que eles possam revelar verdades sobre eles mesmos. E nisso, eles vão ter que desenvolver suas habilidades mágicas, dominar feitiços, é, trabalhar com poções, isso tudo no jogo, mas também a gente vai ver isso no universo em geral, tá? E a gente sabe que a varinha mágica da bruxa, que também pode ser chamada de bastão e até mesmo de baqueta do mago, é um instrumento histórico e tradicional da magia em inúmeras vertentes. Ele representa o poder e o domínio das forças espirituais por ser um instrumento fálico e ter aí uma relação muito próxima com as forças que são consideradas, entre muitas aspas, masculinas. A varinha serve para invocar forças superiores como deuses, gênios, demons, assim como traçar círculos mágicos, direcionar feitiços, encantamentos, entre muitas outras coisas de extrema importância nos rituais de magia. Se tiver alguma coisa aí que é muita coincidência com Harry Potter, imagino por quê, né? Outra coisa muito comum dentro do universo Harry Potter são as poções, né? E pra quem joga os jogos desde os primeiros lançamentos, a gente sabe que tem fases onde as poções elas explodem, que você tem que misturar as coisas certinho, porque pode dar tudo errado. O que não é muito diferente de se trabalhar magicamente com poções dentro da bruxaria. Existe sim um viés de trabalho mágico muito aclamado no mundo real, que são os usos ritualísticos de ervas, insumos, elixires, poções para todos os tipos de coisas como amor, dinheiro, sexo e proteção. E isso é uma das coisas que a gente encontra no universo mágico de Harry Potter e também existe de verdade na bruxaria aliás, saiu um vídeo maravilhoso aqui no canal, com uma poção chamada Mel de Bruxa, para trabalhos de glamour, atração sexual, que eu vou te ensinar tintim por tintim, então se você é do outro lado quer conquistar o seu crush, quer trazer para a sua realidade o amor da sua vida, quer apimentar a relação, então não perde esse vídeo. O YouTube desbloqueou pra gente um novo recurso que pode ajudar esse canal a crescer e melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos que chega aí pra você do outro lado. Esse recurso é o Valeu, que nada mais é do que uma ferramenta uma ferramenta simples para você ir do outro lado se tornar um grande apoiador aqui do canal. A partir de um real, você consegue apoiar esse grande projeto e fazer com que a gente traga mais conteúdos com muito mais qualidade para você. É muito simples, dá um valeu. Basta você clicar no botão aqui embaixo que fica próximo do botão curtir e deixar o seu apoio. Simples assim. Uma outra coisa é, que ficou muito popular também em Harry Potter são as mandrágoras, né, que na franquia elas se parecem aí com pessoas, com seres aí humanos e que ao serem retiradas da terra elas emitem um, um barulho muito agudo e que pode deixar uma pessoa louca, pode matar uma pessoa dependendo se ela não tiver com fones de ouvidos especiais para esse processo. E dentro da bruxaria as mandrágoras também são muito populares. Normalmente é, o que se utiliza das mandrágoras são as raízes, que na realidade também se parecem muito com o formato de ser humano, e é justamente por isso né, que ela se tornou muito popular entre as bruxas, porque justamente pelo fato desse formato de ser humano das raízes, possibilita a bruxa criar um vínculo energético com as pessoas. Então ela consegue, através desse formato humano, criar uma relação mágica com as pessoas que elas querem enfeitiçar, e elas enfeitiçam as pessoas através das raízes das mandrágoras, como se fosse uma dágide, certo? Existem também várias outras leis por detrás da de mandrágora, uma coisa muito legal que a gente pode falar aqui, que ela produz um fruto que é meio verde, amarelado, meio esquisito, mas que dizem que ele é muito cheiroso, que ele também é bastante carnudo, porém ele é muito tóxico. E se ele for administrado da maneira correta, é, contam aí que ele pode ser afrodisíaco e ter um poder muito grande, tanto que ele é chamado de maçã do diabo. Ela é bastante usada aí para trabalhos mágicos voltados em geral para amor, ritos de amarração. A mandrágora ela realmente é bem aclamada no mundo da bruxaria e ela vai servir para várias coisas mágicas. Então, ela é uma realidade, sim, no mundo das bruxas. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, da Cedric Nightingale. No Insta, eu posto conteúdos diferentes dos que eu posto aqui para você, mas que complementam ainda mais o seu aprendizado. Por isso, me segue no Instagram, @cedricnightingale, Cedric Nightingale, e me manda um direct pra gente conversar. Coisas como colar amaldiçoado, criaturas místicas e míticas que aparecem aí ao longo do mundo, né? Desse, desse mundo inteiro de Harry Potter, também são encontradas dentro da bruxaria, certo? Bruxos e bruxas malignos que enfeitiçam a maldição, objetos e criaturas que são usadas para ataques mágicos ou criaturas maléficas corrompidas pelo mal, que tem no jogo, também, de certa forma, existe na realidade. E se você tá pensando que isso não tem na vida real, pois bem, você tá enganado que tem sim. Pra você que já tá aqui no canal há algum tempo, obviamente já sabe que eu sempre falo pra vocês é que dentro da bruxaria não existe bem e nem mal. A bruxaria, ela é uma vertente de trabalho mágico, ritualístico, completamente amoral, certo? Ou seja, ela por si só não tem nenhuma moralidade. Ela pode ser usada, por exemplo, para trabalhos ritualísticos de proteção, de cura, mas também pode ser usada para trabalhos mágicos de outra coisa. Tudo isso vai depender da índole da pessoa que tá fazendo, e que está praticando aquele tipo de magia, certo? Por isso, dentro da bruxaria, a gente vai encontrar sim objetos e coisas que são enfeitiçadas. E esses feitiços podem ser positivos ou negativos. Podem ser feitiços que causam mal, ou seja, amaldiçoados, ou feitiços que trazem sorte, amor e outras coisas mais. Obviamente, como nenhum ser humano é 100% bonzinho, a gente vai ter sim pessoas que não gostam da gente no mundo real, e se elas trabalham com magia para alguns, isso é sim o um motivo suficiente para tentar lançar um feitiço contra nós. E assim como os bruxos e bruxas que são vilões na franquia de Harry Potter, vai ter sim pessoas na vida real que podem querer trabalhar magicamente contra a gente, inclusive com criaturas mágicas e espirituais que são conhecidas aí como servidores mágicos ou aliados mágicos. Existem também alguns grupos que trabalham com criaturas folclóricas e até mesmo mitológicas, tanto para coisas boas como para coisas aí de cunho duvidoso, o que a gente consegue ver claramente na própria extensão da franquia de Harry Potter. Existe um ser mitológico em Harry Potter que ficou muito famoso, que foi o hipogrifo, que é um símbolo de poder e uma figura ritualística para algumas tradições mágicas. E aí para os conhecedores da bruxaria e para os que acreditam dentro desse processo de trabalho ritualístico mitológico ele é na realidade uma figura espiritual que pode sim agir sobre o comando e o controle da bruxa sendo até mesmo um guardião eu vou te fazer um convite agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar vários benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que vai aí te dar destaque nas lives principalmente as de tarô aonde a sua pergunta ela vai aparecer para mim em negrito e eu vou conseguir te responder na frente de todo mundo. Você também pode fazer parte do grupo secreto A Revoada Roxinol. Lá a gente fala sobre magia e realiza juntos todo mês um ritual incrível. Ou então fazer parte do Círculo Roxinol, que é um espaço de desenvolvimento mágico, aonde você vai ser guiado por mim, tendo os conteúdos do canal como base e recebendo materiais de estudo exclusivo. É muito fácil se tornar membro do canal, é só você clicar aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se. Ou então clicar no link, seja membro que fica aqui na descrição e escolher aí a sua categoria, a que melhor combina com você, com o seu ponto de vista e escutar os chamados rush Noise e fazer parte da nossa Revoar. É muito comum que a indústria de filme se aproprie de um movimento de crenças culturais e religiosas em volta do paganismo. E através disso vai criar aí vários preconceitos na mente das pessoas e que muitas vezes estão distantes da realidade da bruxaria. E tudo acaba se tornando abominável, errado, coisa do capeta, do diabo. E a gente uh, pode olhar para Harry Potter, por exemplo, como algo que ajudou a bruxaria e o paganismo. E direcionando esse pensamento para Harry Potter, quem realmente vive hoje no meio da bruxaria e do paganismo pode ter ouvido várias vezes que Harry Potter não é bruxaria de verdade e não agrega em nada no meio pagão. E eu não concordo com esse tipo de discurso. Eu posso dizer para vocês que Harry Potter fez mais do que apenas entreter. Ele aplicou um diálogo sobre a bruxaria na realidade e despertou uma geração de pagãos para a espiritualidade. Isso é muito importante de ser falado, porque apesar de toda a problemática que pode ser causada pela indústria do cinema, como eu já disse antes para vocês, Harry Potter não faz isso. Ele traz para gente amores, amizade, risada e muitas outras emoções com a bruxaria sendo aí um papel de fundo, uma moldura para esse é, universo. Eu lembro que eram meses de espera nas filas, e eram filas gigantescas nos cinemas, e mesmo aí que, de certa forma, infantilizado e caricato, todo esse mundo ali dentro, Harry Potter lhe apresentou aí nossos principais instrumentos mágicos, ele mostrou o amor e o cuidado com as plantas de poder, ele trouxe visão, né, é, as pessoas sobre as bruxas sábias e estudiosas de volta, fazendo com que os pagãos pudessem ter contato com outro tipo de magia, diferente de tantos outros filmes onde a gente é retratado como mal a perdição, que a gente fica fazendo é, feitiço para separar casal e pondo no capeta no corpo dos outros. Esse menino aí com raio na testa, ele trouxe muitas bruxas e bruxos dos livros de fantasia para os livros de ocultismo e os filmes e as séries podem realmente despertar esse chamado, criar aí uh, pontes para o aprendizado da bruxaria. E eu acredito muito que cabe a gente, comunicadores, bruxos e bruxas, sacerdotes e sacerdotisas que estão na internet, desmistificar e até mesmo fazer como eu estou fazendo agora. Mostrar as referências por detrás dos livros, dos filmes, das séries e o que tem de bruxaria, de magia, de espiritualidade, de verdade, para que você, do outro lado, buscador, praticante, curioso, possa enxergar o nosso lado real da história e entender que existe muito amor, muita construção, muita evolução e muitas coisas positivas dentro da bruxaria dos caminhos pagãos. Eu espero que esse vídeo tenha aí é, clareado a, a sua visão sobre as coisas, te divertido, te trazido informação. Se você tiver algum filme, jogo, série, livro, que vocês queiram que eu fale aonde está a magia de verdade por detrás dele, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Qualquer dúvida eu já falei, deixa nos comentários. Um beijo que o sol possa iluminar o seu caminho e tchau!